Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Apesar da dieta ser a forma mais recomendável de emagrecer, saiba que ela é a mais recomendável, porque muitas vezes o culpado de aumentar os quilos do nosso corpo é a alimentação. A pessoa... A alimentação também interfere no nosso peso, não só a alimentação, a água também. Só que a água não interfere tanto assim quanto a alimentação, que é muito maior. E como muitas vezes é o culpado de aumentar o esquilo do nosso corpo é a alimentação, o que acontece? Simplesmente. Tem que fazer dieta. Aí tem dieta da proteína, dieta dos carboidratos, dieta disso, dieta aquilo.